está preocupada e comprometida com todos os seus pacientes e estamos tomando todos os cuidados baseados nas normas do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Ao entrar, uma medição de temperatura é feita e, além disso, a recepção realiza uma triagem através de um questionário de sinais e sintomas, uma avaliação de risco e, em caso suspeito, o paciente é orientado a procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Conteúdos informativos estão sendo colocados tanto para orientação dos profissionais quanto dos pacientes e contamos com equipe de apoio especializada, devidamente paramentada e preparada para esse momento. A limpeza do espaço está sendo realizada com produtos apropriados para desinfecção de corrimãos, maçanetas, pisos e etc. Todas as unidades disponibilizam álcool em gel em vários ambientes. Desejamos que essa fase passe logo. Obrigado a todos pela atenção e que Deus nos abençoe. Boa noite, pessoal. A Saúde Neto tem um prazer imenso em convidar o Dr. Martin Leite e Dr. Lucas da Odonto 10X para explicar como foi esse procedimento e como será o procedimento atendimentos odontológicos odontológico, nesse momento tão especial na nossa vida. Lucas, como surgiu essa ideia Oi. de fazer a clínica odontológica, um serviço de proteção e com toda essa aparatologia nesse nível do, dos maiores centros do mundo? Então, nós já tínhamos vários equipamentos aqui que já vínhamos usando para prevenção. Porém, com o surgimento do Covid, né? É, já já ficamos mais preocupados. Começamos a pegar desde antes alguns equipamentos, porque hoje é basicamente impossível, inviável ter vários equipamentos por conta do custo ou por não ter no mercado. E os cuidados? Ah. É, essa... Como surgiu essa ideia? A ideia surgiu é, pela necessidade. Nós tivemos alguns problemas, tivemos que ficar parados. Com isso, pegamos materiais que nós tínhamos em estoque, alguns parados, é, colocamos todos à disposição, fizemos a aquisição de novos materiais para a desinfecção, é, esterilização de equipamentos, de maçanetas, tudo. E também para conseguir atender os pacientes, né? Pois a, a própria vigilância, os conselhos tá, barraram, ou seja, quem tenta abrir de maneira inadequada, basicamente vai ficar fechado, pode ser atuado. Então, nós tivemos que fazer tudo certinho, nos readequamos, é, aproveitamos esse tempo parado para fazer algumas reformas e colocar esse plano em ordem. Né? Quando o problema começou a surgir, alguns meses atrás, já começamos a aquisição de alguns materiais também. Pois já pensávamos que podia gerar um, um certo transtorno. Né? É não pensávamos que iria chegar a parar nesse nesse caos que teve todo, né? Que parou, ninguém pode sair, certo? Ah, com o uso de máscaras possibilitou a saída das pessoas mais para as ruas e com isso aí acabou abrindo outros meios, né? Como a clínica odontológica ficou aberta para atendimento de urgência com isso aí nós podemos também é, voltar às atividades não normais, tivemos que diminuir o fluxo de atendimento, marcar pacientes por horário, paciente que chega sem horário, basicamente não pode ser atendido. É, e com isso aí foi se fazendo todo esse, esse trâmite, né? É muito importante essa sua citação, porque me leva a uma outra pergunta. É, e esse tipo de atendimento especial, como é que é feito? Como é realizado o atendimento odontológico na Odonto E Então, com a, as novas mudanças, o atendimento ele já começa a partir da porta. O paciente chega... A gente tentou fazer uma, uma cortina de, de vapor né? com produto e ozonizado. Ele passa com a cortina, o paciente entra, é feito a ferição da temperatura do paciente. Após isso, o paciente recebe o questionário para responder. Se der negativo, alguma das alternativas, o paciente ele já é encaminhado para um centro de saúde. Ah, tá, o paciente sendo liberado, ele fica aguardando para ser chamado num ambiente mais isolado. Então, ele vai, recebe um óculos, né, de proteção no atendimento clínico, certo? Ou mais emergencial, se for fazer uma coisa bem mais evasiva, ou com uma extração, nós fazemos todo um isolamento do ambiente. O paciente fica, às vezes, até numa, numa caixa fechada, onde nós vamos pôr as mãos dentro para evitar que tenha o vapor o aerossol subindo. Para evitar contaminação tanto da sala quanto dos profissionais, é, quando não é tão invasivo assim, é mais para uma questão de prótese, entendeu? Para ajustar uma mordida, o paciente ele fica num isolamento mais, mais brando. Mesmo assim, evita-se o contato diretamente com o profissional. O profissional sempre usando todos os EPIs, o óculos de proteção, com toda a vedação dos olhos, usando gorro, máscara, a máscara especial. E também o, usando o avental, né? o, no caso o macacão. E nisso aí a gente vai fazendo todo o procedimento mais correto possível para evitar contaminações e até mesmo infecção do paciente, contaminação cruzada, esse tipo de coisa. Todos os materiais sempre esterilizados, tudo certinho, para se evitar qualquer tipo de contaminação do ambiente. Muito importante a sua visão, uma visão holística, né? uma visão global, não só em relação a sua proteção, a proteção da sua equipe, do paciente também, mas como um todo, a partir do momento que você dá essa atenção que extrapola o consultório, vai além de que, vai além de paciente já chega com aquele problema, você já encaminha para um determinado posto de saúde ou mesmo se houver hospital, então isso aí é uma forma de levar a atenção para o paciente que vai além de tratar ou algo específico, ou a especificidade da odontologia. Agora, eu gostaria de me dirigir a palavra ao doutor Barton Leite. Boa noite, Edson. A circulação Sim. do dentista na clínica. É, a nossa circulação ela se restringe basicamente a gente a ficar... É, exclusivamente dentro do atendimento odontológico, junto da cadeira odontológica durante todo o período do turno que a gente está trabalhando, sendo totalmente é, impossível da gente sair ou circular dentro da clínica. Ou seja, esse ambiente ficaria onde a gente está trabalhando e da seguinte forma, em cada um atendimento, no final a gente teria que abrir a janela, desligar o ar-condicionado, a gente deixaria eu sem o ar. E no final do atendimento, a gente teria que abrir a janela para haver uma troca de, de nova ventilação. Tá? Não pode, de forma alguma, nesse período, o dentista chegar com a roupa que está utilizando, ele chegar junto à recepção. Ou qualquer uma outra área de circulação. Essa roupa, a gente, no final do atendimento, ela seria descartável. Basicamente, são roupas descartáveis, a gente jogaria ela fora e, no outro período, a gente utilizaria uma nova roupa e faria a mesma coisa, tanto para a gente como pra, para os técnicos ou as auxiliares de saúde bucal que estão, estão juntos com a gente. Tá? Fica todo mundo isolado ao seu ambiente. Ou seja, quem faz, a única pessoa que está fazendo os trâmites de caminhar dentro da clínica é o paciente. E uma coisa, que não vai permitir a entrada dele na clínica. Ok. Muito bom. Agora, para que vocês é, atingissem esse patamar da sua clínica, desde a atenção do paciente, desde as recomendações tudo isso tem uma pesquisa. Né? Além da pesquisa, vocês também elaboraram um projeto né? que, que, que é o denominado Procedimentos Operacionais Padrões, né? ou POP. Me fale sobre esse documento. Aliás, que vai ser disponibilizado esse documento para que as pessoas como um todo possam utilizá-lo e possam até modificá-lo dentro dos padrões. Eu gostaria de mais informações sobre isso. Correto, deixa eu te falar. Inclusive, a gente fez esse POP, deu um pouquinho de trabalho, mas a gente teve a vigilância sanitária municipal associada a uma enfermeira também. Tá? E o que foi que aconteceu? Se tornou uma coisa fácil, mais um pouquinho complexa, porque a gente teve que acrescentar muitas coisas. Tudo era novidade pra gente, tanto é que no final o nosso POP, é, eu encaminhei ele para a vigilância, está lá na vigilância, até para outras pessoas utilizarem a base em cima do nosso POP. Como você acabou de salientar, que a gente vai deixar disponível para outras clínicas ter uma noção de como vai se preparar e se proteger e proteger os clientes. tá Então, assim, o nosso POP ele foi feito com uma qualidade abrangente, tá? para a gente muito muito bom a gente pegou uma, é, aonde a gente teria clínica cliente e dentista então a gente se adequou de uma forma muito muito boa para a gente trabalhar com um grande nível de segurança grande nível de segurança, tanto é que o, o que a gente está fazendo hoje é uma coisa inédita. A roupa que a gente utiliza, quando a gente termina, a gente descarta no lixo, aonde esse lixo é tem o uso de uma lâmpada ultravioleta para ver até uma possível descontaminação no decorrer desse tempo, e quando a pessoa vem pegar esse lixo a gente espera que não venha a ter uma uma contaminação até lá fora a gente não sabe o, o nível lá fora como é que vai chegar apesar da gente ter uma empresa para vir retirar o lixo tudo bem mas pode haver no decorrer desse trâmite até chegar na saída da empresa pode acontecer do funcionário rasgar um saco desse e uma pessoa achar aquela roupa muito bonitinha e vir utilizar, porque é um, não é um avental, a gente utiliza uma roupa totalmente fechada, inclusive com capô. Então, pode chamar a atenção de muitas pessoas até para utilizar, porque é uma roupa bonita, está na moda, tá, viu na televisão todo mundo utilizando, viu no um país tal, viu na Alemanha, viu não sei o quê pode chamar a atenção de usar uma roupa dessa e haver um problema se essa pessoa está contaminada. Hein? Muito bem. Agora, pelo que eu percebo, é... há o documento onde os profissionais de odontologia, as clínicas, podem seguir esse padrão. E o que acontece se uma clínica ou um profissional não segue negligencia o uso desses procedimentos. O que vai acontecer? O que poderia acontecer? É, vai acontecer o seguinte, isso aí, a gente está numa pandemia, onde todo mundo tem que ver da seguinte forma, tem que ver que a gente está correndo um sério perigo, então a gente tem que ter todos os cuidados necessários, até para não levar uma contaminação para a minha casa, para a minha família então o que é que acontece uma clínica ela funcionando digamos a meia porta sem estar liberada sem estar aberta chegar um cliente na porta e ligar o dentista vinha abrir às vezes até com uma boa vontade de fazer o melhor para o cliente mas ele sem ter todos, todas as ferramentas de proteção ele está pecando, ele está se contaminando, ele pode estar tá contaminando outros pacientes e pode estar tá levando uma infecção cruzada, prova demais, porque muitas vezes ele não sabe até a que ponto ele está tá se metendo. Nessa saliva tem vírus. Se você fizer um procedimento onde vai utilizar o jato, o spray e outras coisas sem fazer aquela proteção, Conforme o Lucas falou, relatou, a gente tem uma caixa totalmente fechada, onde a gente entraria só as nossas mãos para fazer o procedimento, aonde existe o spray, aonde existe o ar, aonde existe, para a gente tentar minimizar a contaminação no nosso espaço. Então, o que é que acontece? A gente está tendo, seguindo todos os cuidados possíveis. No final do turno, a gente vem com a pulverização a 1% em toda a clínica e a gente descontamina, corrimões, descontamina as cadeiras, descontamina as paredes locais onde o pessoal pode passar e encostar as mãos, para a gente ter trabalhar com um pouco de segurança. Apesar da gente saber que vai haver alguns deslizes, até por base de alguns pacientes, e a gente também não tem como a gente é, é, controlar isso aí. Ou seja, a gente é impossível a gente segurar um cliente para ele não passar um dedo no olho. Ele vai passar um dedo no olho, na boca, mas na hora que ele chega aqui, ele vai ganhar. Vai ganhar um óculos na recepção, vai vedar totalmente aqui para a gente fazer o atendimento dele sem haver... Um, um, um spray, um salpico, alguma outra coisa, cair no olho dele, já que a gente está num ambiente tão próximo, então, ou seja, você jogou, vai ter contaminação. Então a gente seguiu, seguiu algumas normas, inclusive um, um, uma das normas que a gente seguiu foi uma norma é, de procedimento feita pela Cavo Quer e disponibilizou para todo mundo que seria... A descontaminação das mangueiras e do sistema de água. Ou seja, a gente está trabalhando com isso aí tudo. Dá um pouco de trabalho? Dá. No início, eu não estava bem preparado. Ou seja, minha mão despelou, saiu totalmente aqui. Ou seja, a gente descamou minha mão todinha. E não foi só uma vez. Descamava e descamava e descamava. E é impossível, às vezes você tem que trabalhar com a mão seca. Você não pode colocar um, um, um produto, um óleo ou alguma outra coisa, porque o próprio vírus ele sobrevive na parte de, de gordura. Então é muito assim, para a gente vai haver um, um grande envelhecimento na mão, porque a mão vai sofrer um pouco, mas tudo na vida a gente se adapta. A gente se adapta e a gente está se adaptando. Ou seja, hoje já está se tornando a coisa bem normal. É, ou seja, chega um paciente, você lava a mão, coloca o golo. Lava a mão, coloca o óculos. Lava a mão é muita coisa. Ou seja, o que a gente lavava a mão uma vez só, você está lavando três, quatro. O que a gente utilizava um álcool gel uma ou outra vez, a gente está utilizando o álcool gel direto e... Da, da máscara N95, vem o um incômodo de tudo que tem, que não, não é tão fácil. Aquela máscara tem hora aqui que está amassando meu nariz, ela é muito forte, muito pesada. Você coloca uma máscara, coloca um óculos, coloca um, um gorro, coloca a vestimenta, que ela já tem um capuz. Ou seja, você fica ali todo amarrado, vem com um, um feche, puxa até aqui, veda todo. Depois vem com a máscara de proteção. Veja, você fica ali, uma coisa totalmente diferente, incomoda um pouquinho, no início incomoda. Mas como eu já tinha conversado ultimamente com o Lucas, a gente já se adaptou. Ou seja, a gente já está bem acostumado a estar tá usando todo esse aparelho. Além do mais, a, a própria clínica, a gente vai também tentar disponibilizar para todos, todos os procedimentos ela está cheia de informativos aonde a gente está trabalhando. Informativos de, de paramentação, informativo de disparamentação, informativo de como lavar a mão, informativo de como passar o álcool gel, informativo de procedimentos e etc. Ou seja, as paredes aqui, elas ficaram todas elas é, com informação. Justamente, é onde a gente está trabalhando, você olhou. Então, aí voltamos àquela, àquela sua pergunta. O que é que acontece? Um paciente, ele entrar numa clínica despreparada, ele pode pagar com a vida. Pode pagar com a vida, porque ele imagina que está sendo bem cuidado, ele imagina que está sendo zelado pela sua saúde e não está... Precisa de ter todas, todos esses métodos para a gente trabalhar. Assim, é, não tem outra coisa. Até a gente chegar a ter uma liberação hoje para funcionar, a gente teve que se adequar. Ou seja, hoje a gente está dentro dos padrões que exige o governo federal, o estadual e municipal. E a nossa vigilância sanitária ela teve o máximo de cuidado para não deixar falhas. Não deixar falhas. Então, a gente hoje, a gente trabalha em cima de um pop com 23 folhas. Imagina o que são? 23 folhas para para uma clínica se adequar e ela, se, ela operar em cima disso. É muita coisa, não é pouca. Mas, graças a Deus, a gente está sendo reconhecido. Graças a Deus, a gente está uma boa aceitação, principalmente pelas pessoas que sabem o valor que tem a sua vida, eles sabem o caminho e sabem aonde é que eles estão entrando. Então, com fé em Deus, a gente vai esperar que isso aí logo se acabe e que a gente tome isso aí como uma experiência, como uma experiência até para a gente melhorar o nível de, de, de descontaminação o nível de asepsia e muita coisa. Tá? Então, eu creio assim que depois que tudo isso passar, a taxa de, de, de mortalidade vai parar mais um pouquinho, vai parar mais um pouquinho e a gente vai ter, só vai ter felicidade, só vai ter felicidade, porque eu creio que a, a vida ela vai ter uma longevidade maior. A gente não vai estar pegando tanto vírus, tanta bactéria, tanta coisa para bombardear o seu organismo na tentativa de defesas, Ok, é isso que eu tinha para oferecer, para falar para todos aí e agradecer a Saúde Network por ter essa oportunidade de estar junto conosco e agradecer ao filhão que eu tenho, a Lucas que foi idealizador de tudo isso aí, um cara Formidável, com inteligência fora do, do comum. E eu só tenho orgulho, muito orgulho. Ok? Uma boa noite. Ok. É, depois de um discurso tão belo como esse, a gente pede para o, o Lucas Coimbra dar a sua, sua deixar a sua mensagem finalizar. Opa! É, eu espero que nesse momento as pessoas fiquem mais conscientes, não fiquem se aglomerando, não saiam de casa sem máscaras, entendeu? Tenham mais cuidado com seus entes queridos, um avô, um tio, tenha a questão da saudade, mas que você não deve ficar, entendeu? Ficar indo em cima. Tem que ter o respeito, tem que ter o espaço ali, até a poeira baixar. Depois, vamos voltar nossas vidas normal, como se nada tivesse acontecido, certo? Ok? Eu espero que tudo passe logo. E é isso. Se Deus quiser, Lucas e, e Dr. Vart. A, a Saúde Network é que agradece a participação de vocês e obrigado mais uma vez por Aceitar o nosso convite, tá certo? E dizer também que esse pop vai estar disponível para o download, tá certo? Lá no site saudinetwork.com.br. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para vocês.